Algumas pessoas viram uma cabana para alienígenas, em foto clicada pela rover lunar chinês. O suposto cubo está a 80 metros de distância do último local de estacionamento do veículo. Apesar da euforia conspiracionista, acredita-se que a estrutura seja apenas uma rocha? A agência espacial chinesa pretende enviar o rover ao local para que ele investigue. Conspiracionistas enxergaram cabana alienígena em foto clicada por rever lunar chinês. Conspiracionistas enxergaram cabana alienígena em foto clicada por rever lunar chinês. Conspiracionistas de plantão conseguiram ver uma cabana para alienígenas na foto acima, clicada pelo rover lunar chinês YouTube 2. O veículo de exploração pousou no lado oculto do satélite em janeiro de 2019, onde desde então realiza varreduras e envia dados para a Administração Espacial Nacional da China, a Yank. O suposto cubo foi avistado a cerca de 80 metros de distância do último local de estacionamento do rover. A agência espacial chinesa agora pretende passar novas coordenadas ao robô, para que ele investigue a estrutura nos próximos meses. Hipótese que, segundo o tabloide britânico Daily Star, sequer é cogitada pela ENC. Até ao momento, os chineses acreditam que a tal cabana alienígena é apenas uma rocha alojada para fora de uma cratera gerada por impacto de algum corpo celeste. Em entrevista ao Daily Star, Philip Stulock, professor do Departamento de Geografia e do Instituto de Exploração Terrestre e Espacial da Universidade de Oster, no Ontario, no Canadá, pareceu estar acostumado a esse tipo de devaneio conspiracionista. Não me surpreende que uma rocha, em imagem de baixa resolução, seja considerada algum tipo de construção, avaliou. No entanto, ele torce para que a estrutura seja interessante para futuros estudos científicos e garante.